Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastana e você está no canal Bruno Cashback. Hoje a gente já vai logo aqui para a tela do computador para a gente ver qual é a promoção de hoje. E você pode ver aqui que é a promoção da House. Bem, House é, tem esses sabores aqui, né? Qualquer um produto participa da promoção, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. E esses são os produtos participantes, né? Todos os House... Participo da promoção. Você precisa juntar três para poder fazer. Eu fui hoje no mercado e acabei esquecendo de comprar para poder fazer a participação aí nessa promoção, né? E aí, olha só: todos participam. E se você comprar esse aqui, esse pack, ele já conta como um, porque vem três dedos dentro, se eu não me engano, tá? E aí, você precisa do que? Você precisa da sua nota fiscal que você comprou, né? Você compra aí três house pad, a nota fiscal que seja, e aí você envia por aqui. Ou por esse WhatsApp whatsapp aí você concorre o que você concorre na hora bem essa promoção eu fiquei sabendo por um amigo meu que fez a promoção e ganhou 30 reais logo na hora o caraca achei achei demais né porque acho que ele gastou sei lá uns 6 reais 7 reais aí nesses três rounds e ganhou 30 reais aí a gente vai ver aqui ó você concorre aí é a sorteio de 10 mil toda semana e mais 100 mil no final do sorteio né de prêmios na hora de até 500 reais e aqui a gente vai ver aqui nos pós, pormenores, né? Período de participação do dia 1 de 9 de 2021 até 31 de 10 de 2021 para compra de três embalagens de house. A modalidade nananana, Tá, beleza. Resumindo aqui, olha só, esse, esse, essa promoção é ligada com o AME Digital. Então você tem que estar tá com o AME Digital ativo aqui para poder estar tá recebendo esse cashback. Vamos, né? Então olha só, são 3, 3 mil prêmios de 30 reais. Meu amigo já ganhou um desse né 300 prêmios de 50 reais a cada 50 de 100 e 20 de 200 e depois 15 de 500 e mais esses de 10 mil e 100 mil no final então é uma promoção bem bacana e facinho de participar a precisa apenas de três é, é, embalagens da house para você é, poder estar tá ganhando né e aqui já vai aqui para ver se já tem o que o ganhadores ganhadores Mostra aqui nos prêmios, aqui, as pessoas que ganharam, os nomes, sorteio semanal, final, teve sorteio já? Próximo sorteio dia 30 do 9, tá? Então aqui não tem nenhum ganhador divulgado ainda. E para você receber aqui, ó, você tem que ter o ami Digital, você tem que baixar. E a compra tem que ser no mesmo CPF cadastrado aí na promoção. O mesmo CPF que está no AME Digital tem que ser o mesmo CPF aí na compra do, dos, dos três produtos, beleza? Então, um vídeozinho rápido aí só para te mostrar aí que tem mais uma promoção boa aí para pra gente poder ganhar um dinheirinho bom, um cashback bom. Lembrando que você tem que estar com a conta do AMI Digital ativa. Se você não tem o AMI Digital, eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder baixar. E em 24 horas aí seu prêmio estará disponível na conta AMI Digital para você fazer aí e bem entender, beleza? Então, se você quer mais promoções assim, vídeos sobre notícias de promoções, de cashback, de coisas aí que vão agregar aí no seu dia a dia se inscreve aqui no canal para poder estar tá recebendo essas notícias. A gente também tem um grupo no Telegram em que a gente posta mais informações ainda, porque é mais fácil de poder divulgar aí pelo Telegram, te mandando já uma promoção, do que fazer um vídeo, né? um vídeo um pouquinho mais trabalhoso para poder é, produzir. Né? E eu conto muito aí com, a sua, com o seu like, com a sua inscrição. E até o próximo vídeo, valeu!